A gente está fazendo um, um trabalhinho sobre isso também, para poder entender essa conexão, porque eu acho que tem muito a ver também. Tris, acho que eu continuo falando ou vamos esperar o streaming? Só um minutinho, Théo, tá, por favor. Não, aqui tá normal, o problema é o streaming mesmo. Sim, pode seguir, então. Tá ruim o streaming mesmo? Uhum. Tá, então vamos lá. É, tem bastante gente aqui, então tá tranquilo. Então eu acho que é, essa coisa, do, do, do, do essa ideia da, da recomendação traz para justamente pensar nisso de maneira mais sistêmica, né, então... É, inclusão e equidade são dois temas super importantes de REA. REA ajuda muito a trazer as pessoas, porque para começar, se você consegue acessar as coisas de forma gratuita e aberta, você inclui muito mais pessoas. né? todo mundo tivesse que comprar um livro, é, e comprar livro é muito bom, acho importante comprar livro, mas para material didático, por exemplo, material educativo, se toda vez que você tivesse interesse de usar alguma coisa educacional, tivesse que comprar, isso limita muito o acesso também limita muito o acesso, porque às vezes você não pode tirar de uma plataforma e colocar em outro lugar, e os Réas permitem que você faça isso, transformar de um formato para outro, o permite que você faça isso, que abre muito o leque de acessibilidade e inclusão. E a gente precisa achar jeitos de fazer isso de forma sustentável, né? Como é que a gente faz isso numa forma de mercado, ou, ou não mercado, por financiamento público, por, é, por financiamento coletivo, porque tem um grupo colaborativo por trás, a gente precisa achar mecanismo de sustentar esse movimento, né? E cooperação internacional é super importante, é uma coisa que a gente sempre faz, acho que, é, é, é como a gente vai ver agora nessa, nessa fala sobre o mapa, é um movimento global, sem dúvida nenhuma. Né? Então, a recomendação: se vocês tiverem tempo de olhar, vale muito a pena para poder ver toda essa, essa, essa discussão dentro de um documento normativo. Né? E aí a fala de hoje, que eu vou pegar mais um, um pouquinho de tempo que me resta para discutir, é o MAPA, que eu acho que é uma, é uma iniciativa super bacana, a gente participa desde o início, desde 2014, nesse projeto. A gente foi um dos, um dos, um dos uh, grupos que fez uma proposta para trabalhar no MAPA REA e acabou virando parceiro do, do, dos colegas da Alemanha que desenvolvem o MAPA desde então, já há muito tempo. É, e a gente trabalha nessa lógica porque o MAPA é uma maneira muito legal de visualizar o que está acontecendo no mundo nessa área de educação aberta é uma maneira muito boa de encontrar também coisas que a gente talvez não conhecesse. Né? Então, vocês já tiveram a oportunidade de trabalhar no mapa, e eu sei que uma primeira entrada talvez não seja tão simples, mas o desafio justamente é brincar um pouco né, com uma plataforma para conhecer. E a gente montou justamente para poder ter é, esse mapa bem atualizado, uma equipe, eu peguei uma, uma foto aqui de uma, uma reuniãozinha que a gente fez no, no JITS algum tempo atrás, é, onde montou uma equipe de, de colegas da, da América Latina, da Colômbia, do Uruguai, é, é, e, e da Argentina, para poder mapear é, os dados da América Latina. É, a gente já tem os dados do Brasil bem mapeados, né, e a gente terminou o mapeamento da, da América Latina no semestre passado, então os dados da América Latina hoje, praticamente da América do Sul, são muito confiáveis, como um retrato do que está acontecendo na educação aberta. A gente fez isso através de uma rede, que a gente chamou de rede, mapa global REA, né, é, de alunos de graduação, que fizeram todo um processo de formação, eles aprenderam sobre Réia fazendo o mapa, né? fazendo, colocando as coisas no mapa. Eles aprenderam o que é Réia, o que não é, o que é uma licença livre, como encontrar uma licença livre, muitas das competências que a gente colocou para o curso Líder, eles foram aprendendo através desse uso do mapa. E eles foram colocando os pontos no mapa. Então eles conheceram diversas iniciativas que eles não conheciam no passado, através desse trabalho. É uma rede que continua até hoje, né? o nosso colega, Parte da iniciativa do Tiago Soares aí meio que coordena essa, esse grupo. Né? Então é muito bacana ter essa, esse grupo de alunos, que acho que é um grupo que se interessa muito por esse tema. Só nesse últimos nesse último seis meses, a gente teve é, uma revisão né, para garantir a qualidade dos pontos, que são 196 na América do Sul, na América Latina, desculpa, e adicionados novos 96 pontos, que são 96 novas iniciativas, projetos, serviços que apareceram no mapa uma quantidade razoável é, de novas coisas que estão lá disponíveis no mapa para as pessoas encontrarem. E aí eu queria passar rapidamente é, para vocês conhecerem o, o, algumas, algumas coisas do mapa que eu acho que são legais. É, a Priscila falou que eu sou um expert no mapa, eu uso ele há bastante tempo, não sei se eu sou um super expert, mas eu trabalho com eles. A gente fez a tradução é, da interface, né? e algumas coisas ainda estão para ser traduzidas, o mapa está sempre em evolução, é, e a gente trabalhou muito na concepção junto com eles é, em algumas questões que a gente achava que eram importantes. Né? Uma coisa legal de ver, já logo de cara, é, vou colocar aqui em português, é que tem um número grande de coisas, né? são, não só, só é, é, algumas, algumas questões de ré, são várias, várias áreas de ré que estão contempladas. Então, é, são 6.306 entradas, mas vocês logo devem perceber no início que é, o mapa mapeia, né? o mapa tende como pontos, uma série de coisas organizações, serviços, pessoas, projetos, quer dizer, são diversas, e eu não vou ficar lendo tudo porque é muito chato, mas tem uma diversas coisas que são mapeadas. A razão para isso, e isso pode não ser intuitivo logo de cara para muitas pessoas que estavam procurando mapa, é porque o mapa não é um lugar de recursos. Você não vai encontrar um recurso para matemática, ensinar, sei lá, Bhaskara, é, no, no mapa né? O mapa não é, não é esse o objetivo dele O mapa é uma fonte de lugares De políticas, de projetos Onde então você vai encontrar esses recursos O que o mapa faz No entanto, ele permite que você Mapeie esses projetos, iniciativas Com bastante informação Para que você possa falar ah, Eu estou procurando por coisas na área de matemática E se tiver um projeto, um repositório da área de matemática Você vai conseguir achar Mas ele é uma fonte de fontes né? Ele é uma fonte que aponta para fontes isso é uma coisa super importante de falar logo de cara. A segunda coisa é que a razão por qual, pela qual a gente tem tantas organizações, serviços, pessoas, é porque tudo está conectado. O mapa tem como objetivo mostrar essas redes, essa tessitura que existe. Né? Entre, por exemplo, um serviço como um repositório, tem muitas pessoas por trás. Tem, normalmente tem uma organização por trás desse repositório. Né? Às vezes tem um evento associado a esse repositório, uma política pública que gerou esse repositório. Então essas coisas estão conectadas de certa maneira para que a gente possa ver o ecossistema completo e mostrar como é complexo criar todos esses projetos. Né? Então dá para a gente ver, por exemplo, quando a gente vai para o mapa do Brasil, que eu coloquei aqui, a gente tem 30, 336 entradas. Né? E você pode navegar entre uma lista ou através do mapa. E se você não gosta dessa, dessa, dessa faixa né, de cores, você pode inclusive pedir para colocar os pininhos para poder ver, clicando aqui em cima, né? vai demorar um pouquinho porque é bastante coisa, para você ver a diversidade. E esse olhar é, global né, é, do, do mapa já dá, já dá um pouco essa noção de diversidade geográfica, né? é, de, de que lugares estão mais bem representados. A gente tem muito orgulho de dizer que o Brasil, é, talvez junto com a Índia e a África do Sul, sejam alguns dos poucos países mais pobres, né, menos representados, vamos dizer assim, nesse universo, que tem uma atividade super expressiva em torno de ré, né? O Brasil não é um país periférico nessa área. Isso é super importante para a gente. Então, se a gente vai no mapa do Brasil, e eu vou ligar os pininhos aqui, a gente tem 336 entradas, grande parte dessas entradas são entradas também de pessoas, né, de, de, de pessoas que se mapearam, isso é importante porque vocês como líderes, por exemplo, como pessoas no mapa são super importantes porque a gente quer que as pessoas ao redor do brasil saibam quem perto da onde eles estão né tem expertise nessa nessa área né e, e o mapa também mostra projetos que têm conexão com outros lugares. Então eu posso ter um projeto no Brasil, que nem eu fiz aqui, que tem algum, uma, alguma ponta em outros lugares do mundo. Então o mapa vai mostrar essas conexões também. Tem projetos do Brasil que dialogam com a Índia, ou que tem é, é, diálogo com a Espanha, ou tem um repositório que tem idioma em português, em outros lugares, e você consegue visualizar isso, de certa maneira. Mas é muito mais fácil, obviamente, você ir para uma lista e ver isso e filtrar isso passo a passo. Né? Então você pode por exemplo, filtrar que nem eu fiz aqui por Brasil, e depois falar que você quer é, uma, só os serviços, você quer saber onde tem repositórios, referatórios, e tipos de coisas que são fontes né, de recursos, plataformas de aprendizagem, fontes de conteúdo, e você pode ir navegando, ele vai filtrando aqui para você, na parte de cima, né? eu acabei de tirar aqui sem querer, deixa eu voltar ele. Ele vai filtrando esses serviços para você e você pode achar com mais facilidade. Você pode procurar por idiomas, né? no Brasil a gente vai ter uma predominância, obviamente, de português, mas você pode procurar por inglês. Quais são os setores que trabalha? se é no ensino superior, ensino básico. Você pode procurar por assunto, alguns deles vão ter assuntos catalogados, que eu mencionei. Você pode procurar um serviço que tenha recursos de química, de ciências físicas naturais, por aí vai. E pode procurar por licenças também. Né, e o, o, uma coisa curiosa, que muita gente acha curiosa, é que o mapa aceita todos os direitos reservados. A razão que o mapa aceita todos os direitos reservados é porque o mapa tenta ser uma coisa porosa. Né? O mapa tenta aceitar que você coloque até uma coisa que é todos os direitos reservados, porque ele pode ter alguns recursos que são fechados, ou todos os direitos reservados, mas alguns recursos que são abertos. E às vezes as pessoas, como é uma coisa que é automapeada, né, você pode ter gente que coloca sem saber que aquilo não é réia, na verdade. O recurso, um repositório que tem todos os direitos reservados não é réia. Mas uma coisa legal que acontece é que às vezes as pessoas encontram uma coisa com todos os direitos reservados, entram em contato com o pessoal e começa a ter um diálogo para falar Então, se você pensasse aqui em abrir o seu, o seu lugar. Né? É, o mapa tem, então, uma, uma, uma, uma porosidade. Né? E aí... É, ou nos comentários que estão vindo aqui, sim, tem uma curadoria? Sim, em alguns casos ele tem uma curadoria. É parte da noção de embaixadores, e aí eu vou, vou fazer uma, uma, um plug aqui, só porque tem eu aqui mais fácil, a razão pela qual a gente tem embaixadores, e a gente vai querer encorajar vocês muito a serem embaixadores dos estados de vocês, ou entrarem como embaixadores também no Brasil, é que os embaixadores são responsáveis por fazer algum tipo de curadoria. O que a gente faz no nosso grupo aqui na América do Sul é justamente essa curadoria. Mas o mapa como um todo não tem embaixadores em todos os lugares e não tem essa curadoria ativa de todos os lugares, que é uma coisa que a gente tenta encorajar. Então é, a gente faz um, uma, uma, uma limpeza, vamos dizer assim, no mapa a cada seis meses na parte do Brasil e agora da América Latina. Mas em outros lugares não. Então vocês podem encontrar, como seria, vamos dizer, na Wikipédia, você pode encontrar às vezes coisas que não estão muito legais, porque alguém não chegou a ver, mas você encontra, no geral, coisas muito positivas, né? Então ele é, um, ele é um mapa aberto e tem essa, essa algumas maneiras de controle, mas não são é, absolutas, né? Nem todos os estados têm embaixadores e é super legal ter né, embaixadores. Então, um exemplo de como as coisas, é, os dados são, acho que são super importantes. Eu vou pegar o exemplo do Proedu, que é das IFs, né, brasileiras, as institutos federais, e dá para ter uma ideia de como as coisas estão conectadas. O que, que a gente aprende aqui? Que são é um serviço ele é um serviço na forma de um repositório, então você sabe que ele é, não é um referatório, não é uma plataforma de aprendizagem, ele é um repositório. Você sabe que ele, quem proveu o serviço formalmente é o Ministério da Educação. Né? Você entende que a licença do repositório é essa, poderia ser mais de uma também. Tem algumas tags que as pessoas podem colocar. Você sabe que é da área do ensino profissional. E você pode comentar e bater um papo aqui se você quiser. Mas essa página traz para a gente uma série de informações dessa qualificação. Se eu acho que isso está errado, eu posso editar. Eu posso entrar aqui e falar, não, olha, eu não achei que isso está certo, eu posso vir aqui e editar essas informações para ajudar a melhorar. Muito no sentido colaborativo do que você veria, por exemplo, no formato da Wikipedia, que a gente está acostumado é, agora a encontrar alguma coisa. O que, que você vai fazer? Fala, putz, eu achei esse repositório muito legal. Aí você vai para o repositório, né? você entra no ProEdu aqui, e é lá que você vai achar os recursos educacionais abertos que você quer. É lá dentro que você vai achar da mesma forma quando você pega uma pessoa, as coisas estão conectadas no sentido de que é, eu, eu posso colocar isso, eu encorajaria vocês a fazerem também, eu sou. Líder de projeto na Cátedra Unesco Educação à Distância, Educação Aberta, né, que já, foi, já era da Unicamp. Eu trabalhei, eu coloquei um like, eu falei nessa portaria do MEC, gostei. Eu trabalho em algumas organizações, como a Iniciativa Educação Aberta, eu trabalhei, participei de alguns eventos, eu palestrei em alguns eventos. Tem toda uma, uma informação aqui, coisas que contribuí, que me dão no perfil, um né, perfil do que eu estou fazendo. Então mostra como as organizações, os repositórios, as pessoas estão todas conectadas. Quanto mais informação a gente coletar e colocar, mais rico fica essa navegação pelo, pelo mapa. Né? É, então a gente pode fazer toda essa navegação pelos repositórios dessa maneira, a gente pode também fazer por políticas, que é um jeito legal de conhecer também. Então, as políticas em escala global estão super atualizadas, tem um, um grupo que está trabalhando só nas políticas, então dá para ver as políticas do Brasil aqui, que a gente já atualizou, e no nível federal, no nível municipal, no nível estadual. Então dá para ver onde estão as políticas, as relações que eles têm com outros lugares. É, e vale a pena navegar. E essas filtragens é que fazem com que o mapa seja super rico. E é claro que você pode procurar também por coisas. Vai que você quer saber do projeto Folhas, você pode entrar aqui, deixa eu tirar os filtros. De localização Brasil pode ficar. E eu vou saber aqui do projeto Folhas, por exemplo. Né? Eu posso saber informações sobre ele. É uma iniciativa, é um projeto, nome, discussão e tudo mais, está tudo por aqui. Você pode fazer uma busca por isso também. Né? E esse é esse espaço colaborativo, que quanto melhor os dados estiverem, melhor os dados vão estar disponíveis para outras pessoas. Melhor as coisas como estatísticas vão estar disponíveis para a gente poder saber o cenário do que está acontecendo no Brasil. Né? A gente pode saber, por exemplo, que tipos de coisas estão acontecendo no Brasil através de um panorama de gráficos. Né? Isso tudo ajuda muito na hora da gente trabalhar é, com o um mapa. Quanto, melhor vocês, quanto mais vocês ajudarem o mapa a, a ter informações... Válidas e atualizadas, melhor vai ser para a gente poder ter um espaço colaborativo de criação, né? É, sim, sem dúvida. Quem procurou Ré direto teve alguma dificuldade, porque não é essa a ideia, né? É. Eu vou responder depois as perguntas aqui, em... ah, mas posso responder agora que a gente está online. Né? Então, por que aparece um brasileiro em Cuba e o que está na descrição é a atuação dela no Brasil e em Cuba? Depende, eu não vou conseguir responder especificamente, se você colocar o link aqui a gente pode dar uma olhadinha para saber qual é, mas depende muito de como as pessoas preencheram os dados. Às vezes a pessoa fala que ela é do Brasil, mas ela está trabalhando num projeto em Cuba. Isso vai estar conectado uma coisa com a outra, só pode aparecer no mapa como sendo Brasil e Cuba, né? Então tem, tem várias maneiras do gráfico, do, do, do, de como o mapa representa, e depende muito de como as pessoas inserem os seus dados. É, a gente às vezes Uma das coisas que a gente não pode fazer, isso tem a ver com essa questão de privacidade e direitos, a, a gente não tem liberdade de editar o perfil de alguém. Eu não posso editar o seu perfil, por exemplo. Eu não posso tirar dados seus e limpar, porque a, a lei de proteção da, a, a alemã não permite que eu mexa no perfil de uma outra pessoa. É, então, é, não dá para saber exatamente se tem um erro que alguma pessoa fez no perfil próprio dela, a gente não tem como mexer. De todo modo, a mensagem é, os dados são perfeitos? Não, não são perfeitos, ele é colaborativo, tem muita gente utilizando, a gente faz uma curadoria, no caso do Brasil e da América do Sul, mas a gente vai ter casos estranhos, às vezes. E, e não vou negar, às vezes acontece um bug. Tem, tem, alguém apontou um dia que o um link estava dando problema, isso acontece. Né? Então a gente conserta os bugs também, a gente pede para os colegas lá da parte técnica re, re, re, verificarem isso. Se vocês têm casos específicos que são, que distor, que estão fora da ordem, bota aqui no chat, eu dou uma olhadinha e a gente pode conversar, porque isso pode acontecer também. Tá bom? O que eu acho que então para terminar, é, a ideia era apresentar bem brevemente, para a gente não ficar até muito tarde, mas assim, o mapa é um espaço colaborativo. É um espaço para a gente se mostrar como líderes lá, Tomar esse espaço de embaixador, se vocês toparem, né, pelo estado de vocês, é, pelo, pelo espaço de vocês, o Brasil todo, se vocês quiserem participar dessa rede, é um espaço para encontrar muitas coisas legais e para vocês postarem coisas legais é, que estão que acontecendo, repositórios, é, eventos, é, histórias, vocês podem usar esse espaço para colocar, né, principalmente se vocês puderem também colocar em português, em inglês para ter mais visibilidade, ou português e espanhol para ter mais visibilidade, melhor ainda. Tentem não exagerar na quantidade que vocês colocam, porque coisinhas pequenas às vezes não tem valor, mas as coisas grandes, os repositórios, serviços, projetos, coisas que estão acontecendo, que vocês estão fazendo, coloca no mapa. Ajuda bastante a dar visibilidade do que está acontecendo no Brasil. Se vocês tiverem dificuldade depois com é, se tornarem embaixadores, ou que vocês queiram, pode escrever para a gente na, na iniciativa, ou falar dentro do curso, a Priscila, a Débora o Daniel também me comunicam depois, e eu faço essa interface para vocês. E se vocês tiverem é, problemas com algumas coisas pontuais, vocês veem que falar, isso aqui parece estar tá errado, manda, manda para a gente que a gente dá uma olhadinha também. Então, dando aí uma horinha que eu tinha, é, queria agradecer a paciência de vocês. Se vocês precisarem de ajuda, depois estarei em contato. Estou participando um pouco mais, uma maneira mais periférica do curso. Em alguns momentos eu entro mais, de maneira mais próxima. Mas vocês estão super bem amparados pelos nossos colegas. E a gente continua conversando e tento tirar umas dúvidas se vocês tiverem agora também. Muito bom, Theo, obrigada. Então, agora, gente, é, vocês fiquem à vontade, a gente pode tirar dúvidas, aproveitar o professor Theo aqui conosco para nos ajudar a responder a esse primeiro momento, né? A gente chegou no segundo módulo do curso, essa semana abrimos o terceiro módulo, então, é muito bacana ver o que vocês estão escrevendo aqui, tem pergunta lá no chat do YouTube também. Porque a gente exercitou aqui uma das primeiras competências do curso, né, que é a competência de encontrar, de buscar, né, e vocês perceberam que nem sempre e isso é uma tarefa que é exatamente fácil, né, então é por isso que eu citei a curadoria aqui no, no nosso chat, é, não no sentido de quem faz a curadoria nesse espaço colaborativo, mas a nossa... É, curadoria enquanto professores, pesquisadores, pessoas que estão em busca né, de recursos abertos, que estão produzindo recursos abertos também, nessa perspectiva, é, e isso é muito interessante, porque mesmo na web, né? porque aqui a gente tem um mapa que nos ajuda a aglutinar esses projetos, essas experiências, que talvez a gente não chegasse só pesquisando num buscador, não é verdade? Então é muito interessante. E mesmo quando a gente usa um buscador, né, e a gente viu isso lá no módulo 2, a gente sempre tem que conferir, porque às vezes ele aponta que é um ré, mas na hora que a gente entra, a gente percebe que talvez a informação não seja exatamente aquela que a licença que está ali está indicando, tá bom? Então, fiquem à vontade para fazer as suas perguntas agora para o professor Telpo. Eu estou colocando aqui também a tag, né, líder educação aberta, etiqueta, tem uhum. sete pessoas só. É, vale a pena vocês, quando se colocarem no mapa, coloca a etiqueta né, Líder de Educação Aberta, e vocês vão ver que tem, tem gente que colocou descrição, tem gente que não colocou. É muito legal colocar o um máximo de detalhes, uma foto, enfim, o que vocês acharem mais importante colocar, projetos que vocês trabalham, procura no mapa se tem projetos que vocês já trabalham, enfim. É, quanto mais informação vocês colocarem, mais legal fica para fazer as conexões entre as pessoas. Né? Então, vamos usar esse mapa também para a gente dar visibilidade para os líderes, né? Bom, vou ficar quieto um pouco agora, falei Isso, gente, os líderes vão se colocar no mapa, o Theo já até antecipou aí, mas os líderes vão se colocar no mapa assim que terminarmos o curso, hein? Vocês estão me vendo? Uhum. Ainda não, Cris. Porque... A gente estava ah, aqui cuidando da transmissão, agora. a transmissão eu tivemos vários problemas de transmissão já já reportei aí para o pessoal da Elos eu desconfio que a gente nunca fez transmissão com tanta gente dentro do ambiente talvez tenha sido isso então é uma coisa que eles precisam lá checar mas eu vou sair para vocês para fazer as perguntas tá mas eu tô ouvindo aqui Bom, eu vou começar trazendo uma pergunta que veio pelo chat do YouTube e o pessoal que está aqui conosco, é, do nosso curso, também fique à vontade para usar o microfone posteriormente ou usar o chat para fazer a pergunta. Então, é, a pergunta é do Marinaldo Araújo. Né? Diante de um contexto político onde o fomento à pesquisa e à inovação é cada vez menor, como criar recursos educacionais sem recorrer ao financiamento privado? Acho que tem que se desesperar. E não fazer nada, não é brincadeira, não é uma resposta diferente, porque temos que ser ativistas também, não adianta muito, porque a gente é ativista o tempo todo, né todo educador é ativista, ou quase todo educador é ativista, e a gente, tá, a gente cansa eventualmente também. Né? É, eu acho que a gente teve um, um cenário de redução drástica de investimento nisso, a gente passou por uma década muito boa né, de, de, de investimento em projetos de desenvolvimento de recursos educacionais, às vezes de maneira muito desorganizada, muito descentralizada, cada universidade recebendo financiamento para fazer o seu projeto, cada uma com o seu repositório, aí foi tudo se perdendo, aí cinco anos depois a gente tentava aglutinar isso, aí perdia um monte de coisa, a gente não conseguiu fazer um projeto desde a época do Rived, a gente nunca conseguiu fazer um projeto de repositório nacional, coeso, né? utilizando essa vasta capilaridade que a gente tem para a produção de recursos, é, e, e trazer isso num, num repositório único. O Mac Red, né, a plataforma integrada do Mac, que é uma plataforma que já, já foi né, criada com essa lógica de réia, já usa licenças livres, era para ser esse espaço. E agora a gente está num momento muito difícil, como vocês sabem, onde esse projeto também perdeu seu fôlego. Né, a gente está tentando manter é, e, e manter esse projeto vivo, porque ele é uma plataforma software livre, muito bacana de de nível internacional de excelência, né, o espaço é muito bom, e a gente não conseguiu dar aquele passo de, de, de ser uma plataforma colaborativa como, por exemplo, foi o Portal do Professor, né, que foi integrado à plataforma. Então, a gente está num cenário realmente muito difícil de fazer produção de recursos de maneira financiada, apoiada, sustentada, o que acontece é que esse espaço está sendo ocupado muito por fundações, de outras organizações privadas. Uma das vantagens do REA, querendo ou não, é que a gente tem uma consciência, acho que quando a gente trabalha com REA, de que a gente não vai fazer necessariamente super produções, né? Que a gente não vai fazer coisas extremamente sofisticadas. Claro que é legal fazer uma produção bacana, mas essa habilidade, a possibilidade de criar em cima do que já existe, né? principalmente se você tem acesso às fontes, aos recursos originais, dá margem para você pegar uma coisa de excelência e mexer um pouco e fazer alguma coisa um pouco diferente mas que também que empresta né, de to, de, de, do que foi criado por pessoas que talvez tenham mais conhecimento técnico do que a gente. Então, o REA ajuda, de certa forma, mas não é uma desculpa para não ter financiamento público, né? REA ajuda, de certa forma, a, a contornar um pouco esses gastos, esses custos que a gente tem com a produção de recursos. Mas não é, ao mesmo tempo, uma, um incentivo para falar, Bom, vamos gastar menos, então, vamos gastar melhor. Nós vamos gastar melhor do que a gente gastava, né? produzindo remixes, revisão de conteúdo, criar coisas novas quando for necessário, e ajudar as pessoas a, a criarem com base no que já existe. Não né? sei se tem mais pergunta, Débora. A gente tem uma participação aqui do Jonathan, lá no fórum, ou, perdão, aqui no, no chat, que eu acho que é uma consideração interessante e a gente pode, a partir dela, também seguir conversando. Ele diz, a web provoca muitas rupturas, entre elas está essa capacidade colaborativa de criar, recriar, que já ocorre com força nos grupos de programação ou fóruns é, em que acontece o desenvolvimento de softwares open source. Nesse universo, ganha corpo, ganham corpo as diversas formas de colaboração na criação e desenvolvimento de sistemas, como é o caso do Ubuntu, um sistema operacional Linux. Dentro do campo da educação, realmente falta um pouco mais, na, na perspectiva dele, falta um pouco mais dessas lideranças e de um fomento a outros grupos para que se organizem nesse tipo de movimento, que de certa maneira ocorre em pequenos grupos, né, não linkados com outros, que terminam se constituindo ilhas meio que isoladas. Ele diz que vê o mapa como uma boa forma de fomento e divulgação de réas e acrescenta o mapa ao movimento, um movimento que já vem crescendo. Acho que é interessante também essa perspectiva de ah, ampliar essa conexão, né? não somente em território nacional, mas quando ela é em diálogo com outras. Sim, não, e acho que o mapa, né, se uma das recomendações ré da Unesco é essa cooperação internacional, o mapa traz essa possibilidade. Né? Tem muito recurso em português fora do Brasil, né? Na, na, na África tem muita gente produzindo recurso português, eu participo de diversas reuniões de o pessoal quer fazer parceria com o Brasil justamente por causa disso a gente tem uma capacidade e um financiamento muito maior do que outros países para poder fazer isso né? então essas redes de colaborações acontecem nos espaços mais estranhos, né? tem, tem um grande portal maravilhoso de livros, de edu... livros infantis, né? de literatura infantil na Índia, que tem uma quantidade gigantesca de livros em português, o Story River né? o Story River é maravilhoso e tem uma quantidade de livros maravilhosos em português que a gente às vezes não sabe. Você pode produzir, você pode traduzir os livro para português lá. É, e essas coisas acontecem quando você meio que navega pelo mapa e pô, olha quanta coisa em português tem pelo mundo. Só de filtrar o mapa por português já vai dar um, um olhar super legal para vocês, de ver quanta coisa que tem por aí. Eu vi um, um comentário aqui também sobre o Escola Digital, não sei se você quer falar sobre isso, eu posso comentar também. É, ia... a estava fazendo essas questões. Sim. E também, professor Theo, lá na... A gente tem várias postagens na, na nossa tarefa do módulo 2, que também as pessoas encontraram vários remixes do Escola Digital. Então, é legal falar que isso é um remix, né? Que durante a busca talvez isso não tenha ficado claro. E o quanto isso é bacana e ao mesmo tempo a Carmen traz um comentário bem interessante, né? Sim. Então, é o, o Escola Digital a gente resolveu mapear, porque ficamos na dúvida, na verdade, porque ele é, na verdade, um projeto, né? Mas ele é um projeto que tem capilaridade em diversos estados. Só que ele é, de fato, réia. E eu acho que uma das nossas, nessa, nessa noção de ser poroso e também de demonstrar a capilaridade do movimento, a gente quis mostrar que existem vários lugares é, que estão atuando com réia. Né? Então, alguém pode, sei lá, tá no, no, no parar e falar que não tem nada. Não, tem alguma coisa e você pode se espelhar nisso. Ele tem uma lógica específica de trabalho, que não é necessariamente uma que todos os educadores gostam é, e coadunam com, com, com o objetivo do projeto Escola Digital, mas, de fato, o nosso critério é que ele seja recurso educacional aberto e as coisas que estão lá, são, né? então a gente colocou ele no mapa dessa forma. É, essa foi a lógica de colocar ele lá. Então, é, são 20 e poucos projetos. Né? E de fato, eles são fomentados pelas secretarias. Né? Então, é, são projetos independentes dentro de uma bandeira maior. A, a Silene coloca que recursos públicos deveriam já ser criados com Essa é uma bandeira, acho que esse é um quase nada as pessoas concordam né, do que a gente faz na vida, Futebol, é, que, que, comida, a gente discorda de tudo. REA também é assim, nem, o movimento RE é cheio de, de divergências, né mas uma coisa que todo mundo concorda é que recurso público devia ser criado como, como REA, ponto final. Né? Se você está usando dinheiro público parcialmente ou totalmente, um edital de fomento, seja uma, uma FAPDF, uma FAPESP ou seja um CNPq, tem que ser recurso aberto. E acho que essa lógica já está permeando muito, é, no governo brasileiro a gente já trabalha nisso há muito tempo, é, e acho que nas agências de fomento está começando a ficar muito claro que é assim que tem que ser daqui para frente mesmo. A Jaqueline Santos recupera aqui no, no chat também outra, outro aspecto. Ela considera que, historicamente, a inserção das tecnologias na educação tem se dado numa perspectiva instrumental, termina sendo também uma perspectiva de consumo e aí nós precisamos, ela considera que a gente precisa avançar e modificar essa perspectiva, incentivar a criação, a remixagem e o trabalho colaborativo e em rede, que é, acho que são os pilares em que a gente está trabalhando a educação aberta, né? Você comentava no início. Como, como diz uma colega minha, a, a professora da UEL, a Maria Renata Duran, ela diz que nada de errado em ler um livro, né? A gente Nada de errado com uma palestra, eu também digo assim, uma boa palestra, é muito boa, mas a quantidade de professores que conseguem dar uma boa palestra, eu me incluo nisso aqui, assim, não é muito grande. A gente não consegue dar boas palestras o tempo todo, né? e nem sempre uma palestra boa é a melhor coisa que você pode fazer naquele momento. Então, acho que a gente é, olhar, de novo, nessa ideia de flexibilização, sem aniquilar as ideias que já existem, mas pensar como, como talvez falar por quatro horas toda semana para os meus alunos talvez não seja a melhor estratégia, ou no caso que a gente está vivendo aqui, ficar quatro horas online numa câmera, Torcendo para todo mundo estar prestando atenção em mim, não vai ser uma boa estratégia. E pensar que, que outro arsenal eu tenho aqui que é mais apropriado, né? E muitas das vezes vai ser trabalhar nessa lógica de botar as pessoas para fazerem coisas juntos, porque é, se a gente vai ficar aqui online ao mesmo tempo, vamos fazer alguma coisa. Agora, tem a coisa de errado falar por 40 minutos, uma hora e as pessoas ouvirem, às vezes é muito apropriado. Vai ser bom para todo mundo? Com certeza não. Mas você não vai agradar todo mundo o tempo todo, né? Alguém abrir o microfone e participar diretamente? Não, só porque eu encerrei lá a transmissão no YouTube que estava muito difícil mesmo de conseguir, não sei o que aconteceu. Aqui está ótimo, né? É para nós ficou ótimo. Melhorou mesmo. Eu queria só trazer para reflexão que é algo que eu tenho... Ah, elaborado bastante, que o quanto o REA, por exemplo, há um ano atrás eu não conhecia a Réa, né? e eu sou pedagoga, trabalho na educação básica, dentro de, da escola de aplicação da Universidade de São Paulo, e muita gente desconhece. E esse conceito do REA, ele traz uma notícia que é muito fundamental, que, muito mais que uma mudança de paradigma, é a mudança na cultura da aprendizagem. Que as aprendizagens, elas não são estanques, e a gente vivencia isso. Acho que a base vem com essa ruptura desse foco e o quanto o REA pode contribuir. E eu queria perguntar para vocês, para os professores, para os colegas, se alguém sabe. É, de trabalho de ré, você mostrou até uma foto de um exemplo de estudantes que tinham que fazer como tarefa o mapeamento, né era da graduação, era de um projeto de formação continuada, é, porque isso lá no mapa, eu estou explorando ainda, eu não localizei, mas na perspectiva da formação docente, Seja formação inicial ou formação continuada. Que notícias tem isso e se alguém lo localizou isso no mapa? Porque eu fui com esse olhar direcionado e não consegui. Ainda estou na investigação, não encerrei a tarefa. E aí eu queria ouvir de vocês. Eu não sei se eu entendi o que você estava procurando. Você pode repetir o finalzinho? Sim, sim. Da perspectiva da formação inicial e uhum. formação continuada, porque você mostrou um exemplo né, de alguns estudantes fazendo esse mapeamento. Se isso era dentro do curso, do Iniciativa Aberta, ou se era uma situação de alunos da graduação. E se tem notícias, que eu fui com um olhar muito direcionado para essa, o foco na formação docente e que notícias que tinha de ré tanto da formação, em construir essa cultura de aprendizagem que vai desde ali do, do chão... Da base, né? Nos currículos, por exemplo, das universidades, são pouquíssimos, tem. As produções acadêmicas são, também são quase que ínfimas. E eu estou nesse, nesse desafio de pesquisar, eu gostaria de se alguém olhou com esse olhar. A Marina está falando aqui. Não de produtos. É. É eu educação acho que isso que a Flávia está apontuando, Theo, é o que você vem fazendo com as suas alunas de graduação, por exemplo, que ah. é um trabalho de formação é, inicial que realmente não tem ainda no Brasil. A gente tem, nem a gente conhece, a gente conhece, sabe o trabalho do Theo, porque ele está na universidade, ele está na graduação de pedagogia, a gente conhece o trabalho da Helena Malman, na, Secret... na Federal de Santa Maria, mas na... ela é da pós, mas ela faz formação com escolas da região lá, não é isso, Theo? Agora, na graduação, além do, do trabalho que você faz na sua graduação, a, o, o Dani também está na pós, né, Dani? Não era graduação, né? Mas aqui a gente tem o professor Nelson trabalhando na graduação em é, produção Nelson de materiais também. também. Exatamente. É, eu acho que tem. A gente está vendo é, muita gente na muitas teses, citações na área de, e alguma, algumas pessoas trabalhando, é, algumas poucas pessoas trabalhando <risos> na, na perspectiva de formação. Na universidade, não. Na universidade, acho que é um tema, na graduação, é um tema que não se discute ainda, muito pouco. E a gente está encontrando formas de trazer isso como projeto de pesquisa, ou que nem essa, essa formação que a gente está fazendo com os alunos da, da nossa rede, é, para falar sobre recursos abertos. Mas se pensar que é, é uma parte do que a gente discute como tecnologia educacional, a maioria dos cursos de formação docente, seja licenciatura ou pedagogia, se tem uma disciplina que trata desse assunto, é muito especificamente, né, mídia, tecnologia, sociedade, mídia, educação, o que é que seja. Se é uma é muito e tem algumas optativas. E, a, e aquele discurso de que a gente faz formação transversal, onde as tecnologias são discutidas na formação em outras disciplinas, a gente está percebendo na pandemia que não é bem assim. A grande maioria dos professores da área não dá conta de discutir esse tema de maneira transversal. Não sei se é lá, educação e trabalho, né, aí tem um povo que é mais ligado nesse assunto e trata da tecnologia como sendo um, um componente estruturante, né. É, então, eu já tive colegas que vieram falar da, de outras áreas, é, das ciências, da, da educação e trabalho, que querem incorporar um pouco a discussão da educação aberta é, e da educação do, do REA né, como um assunto, porque tem muito a ver. Mas, é, se pensar que a gente mal conseguiu incorporar a tecnologia e educação, o REA acaba não entrando mesmo. Né? Poderia entrar através de outros meios, mas... É, o que os, Quando a gente faz o surveys com os professores, a maioria não, não, não tem muito noção do conceito, apesar de trabalhar com práticas muito parecidas. né? Então, de falta a gente ter essa consciência ainda no ensino superior, que informa professores. Uma pergunta que conflui aqui os interesses da Silene e do Edberto, ele que provocou. Acho que pode ser interessante. Tem uma maneira, tem um padrão, Theo, para fichar um ré, para dizer o que seria um ré e o que não seria? Ah, o que eu, se eu disser que é ré, é ré. Não... É se é que eu que é eu falei não aberta, puser um é, se, eu puser, se tiver o dedão da PRI em cima, assim, quer dizer que que ré. Não tem, não tem porque, assim, é, eu vou dizer que tem uma, uma divisão básica. Assim. Claro, primeiro tem que ter uma licença livre ou estar tá no domínio público. Esse é o critério mínimo. Né? E acho que todo mundo concorda que tem que ter uma licença livre ou tem que estar tá no domínio público. Ponto final Daí para frente a coisa descarrilha um pouco. Né? Tem gente que acha que tem que ser uma licença, que a gente chamaria de uma licença... É, é, livre, uma licença de cultura livre, que seriam as licenças que permitem remix, né? É, e tem gente que nem talvez acho que o, o consórcio do sul global que fala, Dane, se contanto que tem uma licença livre eu possa já fazer mais do que eu já poderia fazer é, num universo de, de ambiente fechado, com uma licença de não derivados, que não permite remix, ainda é réia. E tem gente que vai mais além e fala, olha, quanto que eu possa achar e baixar, pelo menos baixar online, é ré, é o que a gente discordaria completamente. Tem uma gama de, de, de perspectivas. Eu acho que o ponto pacífico é, tem que ter uma licença livre para ser ré. A gente normalmente associa com qualquer licença Creative Commons no nosso universo. Qualquer licença Creative Commons está ok. Um grupo seleto diria que seriam só as licenças que permitem remix. São os dois campos principais. Mas eu acho que a gente tem que ser menos dogmático quanto a isso e mais prático em termos do que a gente vai fazer com esses recursos. É, é meio blasfêmia dizer isso, mas a gente já, a gente já disse isso desde o início. Assim, pirateou o recurso e está usando para educação, entre aspas, pirateou, porque a gente vai falar de direitos autorais mais para frente, está é, valendo. Nós somos um país pobre, a gente não tem acesso às coisas, educação é um direito fundamental. A gente prefere que seja um recurso aberto? Muito. É muito melhor se fosse sem dúvida. Procura primeiro, procura primeiro. Mas a gente tem uma série de limitações e exceções, de interpretações da lei que permitem que a gente trabalhe na educação com muito mais liberdade. Agora, o que dá o arcabouço para essa coisa toda funcionar e que introduz a gente ao conceito são os recursos educacionais abertos que a gente quer fomentar. Esse é o nosso objetivo final. O mais importante é educar. Isso. Inclusive, na, na palestra do professor Alan Rocha, que está lá gravado no nosso curso, ele fala justamente das exceções e limitações para a educação, que é uma questão, como o Theo falou, a gente vai usar para o foco na educação, para o processo de ensino e aprendizagem. Agora, é diferente da gente simplesmente considerar qualquer coisa que está grátis como réia. Isso é uma coisa bem importante para todos nós aqui no curso, para a gente entender. Uma coisa eu é usar, vou usar uma imagem que eu preciso agora, não tem outra, vou usar ali na minha sala de aula, vou referenciar, eu sei que ela não tem licença, eu tenho essa consciência. Mas eu sei que não é réia. Eu estou fazendo uso dentro das limitações e exceções para a educação, mas não é um réia. Tudo que a gente vê que é gratuito, tem uma intencionalidade de ser gratuito, mas não é réia. Mesmo que permita que você baixe, precisa ter claro a, a licença de uso. E é importante a gente firmar isso, porque justamente aqui a gente quer disseminar o conceito de ré. A gente quer que as pessoas que querem produzir o gratuito, quer, quer colocar gratuito, então coloca uma licença. Porque ao menos a gente consegue distribuir, a gente consegue fazer cópias, a gente consegue usar partes... Porque a gente até conseguiria na nossa licença é, de educadores que somos, né? mas o que a gente quer é sempre fomentar. Eu já peguei vários textos, artigos de professores, doutores de, de universidades falando de réia e quando eu vou ler eu estou toda animada, cada vez que eu vejo, nossa, mais gente falando de reia. Aí eu vou ler, é gratuito. Simplesmente estou falando que réia é gratuito. Aí vou eu lá, com a minha paciência, mando um e-mailzinho para a professora explicando que não é bem assim. E vocês já sabem, vocês vão sair desse curso já sabendo e disseminando isso, né? Essa é a nossa vocês ideia. Você a Pri, vocês e vão ser eu, a chave do ré. Eu não deixo passar, eu mando um e-mailzinho mesmo. Gente, 20 e 15 20 e 16 Mais alguma pergunta para a gente finalizar? Uma perguntinha lá, pode? Está me ouvindo? Sim, sim. Então tá, é rapidinho. Eu sou professor da rede estadual faz dois anos. Na verdade, eu era da rede particular e nesses dois anos eu fiz uma pós na, em São Carlos aqui que é computação na educação. Eu sou apaixonado sim. pela tecnologia, e pela educação, né? Sou professor de ciências e eu desenvolvi um e-book e aí eu percebi que na verdade é o que ela falou, né? Eu tinha colocado a licença Creative Commons um e-book de metodologias ativas que foi o meu TCC, né? E, e aí eu percebi que, eu, aí sim eu coloquei CC by SA, né, CC by SA, e eu comecei a distribuir isso, até para a diretoria de ensino aqui de Ribeirão Preto. Mas todo mundo pergunta, posso distribuir? Posso copiar? Eu fiz errado, é claro que eu mandei em PDF, então automaticamente eu vi lá no curso que PDF, não basta passar em PDF que ninguém consegue remixar, né, e outras coisas. Então já fiz um erro que eu vou consertar. Mas é isso. Aí o pessoal fala que Google é, é de graça, porque na rede estadual é de graça, e os professores, eu sou pro Atec aqui, então eles ficam perguntando, ah, mas a Google é de graça, né? A Microsoft é de graça, então é muita confusão esse que é. ainda tem muito trabalho ainda. Inclusive, época. Miguel, manda seu livro para nós, tá? Manda depois, posta lá no fórum para a gente conhecer seu livro. E esse tema que você falou agora, que eu já vi que tem mais alguém que falou, o Rafael sobre o grátis das plataformas, a gente vai falar nisso no nosso encontro do dia 26 de, de maio, nossa, já estamos em maio, isso mesmo, dia 26 de maio com a Marina Meira, a gente vai falar só desse tema, desse grátis aí, que na verdade tem um pagamento de dados envolvido para a gente entender isso e como que isso se conecta com toda essa questão da educação aberta. E nesta sexta-feira, se vocês quiserem acompanhar, vai ter uma, um evento do NIC.br, eu vou mandar depois mensagem para vocês, que eu vou estar tá lá, o Theo também vai estar tá lá, e é, é uma série de, essa semana toda, de eventos falando dessa questão do, do, das plataformas na educação. E aí, Dani? Está com você aí para encerrar. Acho que contemplamos aqui todas as perguntas. Mais perguntas, vocês coloquem lá no. Vai, vamos de... mantendo lá no fórum, por enquanto. A gente não teve tempo ainda de explorar o Discord, viu, Théo? A gente precisa marcar. Eu acho que eu vou na, na parte de criação, que vai ser o módulo 4 vou pôr uma atividade lá do, do Discord para a gente, todo mundo é, gente focar. Fazer. É, está sendo novo para a gente também, a é, gente gosta, gente mas é a gente vai, a gente vai a gente vai fazer um esforço para fazer junto. Fechamos então, Dani? Perfeito. Tá, pessoal, Muito obrigado. obrigado por... Deixa por você favor, fechar, não. Dani. Não, você, você é mais melhor que eu. Né? A gente quer agradecer imensamente a todos vocês. Conseguimos aqui terminar o nosso encontro de hoje com 35. Lembrando que todo, ao longo da semana e ao longo dos próximos dias, se vocês tiverem necessidade de revisitar essa, esse encontro aqui que a gente teve, vocês vão poder fazer isso. A gente provavelmente vai precisar fazer uma pequena edição com o que a gente trabalhou, transmitiu lá no YouTube e com o que está aqui. É, mas a gente vai deixar disponível como de costume, lembrando a vocês que é muito importante, acho que, reforçar esse aspecto, né? A gente vai ter outros encontros síncronos, e esse hoje acho que foi bastante interessante, vocês puderam estar aqui, participar, interagir, ver depois é bacana, pode ser útil, dependendo uhum. de alguma circunstância, mas estar presencialmente, né? De forma síncrona, melhor dizendo, é muito útil, e a gente espera que vocês possam se agendar, se organizar para estarem com a gente no próximo também. A gente continua também esperando a atividade 2, aí para quem já para quem já está no módulo 2, por favor, prestem atenção nisso. E como a gente tem dito, tentem se organizar para não acumularem aí os materiais, é não acumularem as participações e conseguirem irem aproveitando de forma gradativa e bem sucedida. A gente está comentando sempre, ao, no máximo, no melhor ritmo possível, o que vocês têm devolvido de feedback. Espero que tenha sido proveitoso, como foi para a gente, tenha sido para vocês também. Obrigado, Théo. Boa, Boa noite, gente. Boa noite, pessoal. Muito obrigada. Tchau. tchau.